queridos amigos, olá queridos internautas, um beijo gostoso no seu coração. Nós estamos falando aqui dos estúdios da Rádio Luz FM e eu quero te convidar para que você baixe o aplicativo no www.radioluzfm.com .com.br E aí você vai poder nos ouvir Na nossa programação, uma programação bacana E lembrando a você que todos os dias Eu estou das 16 às 19 horas Nesse aplicativo aí na Rádio Luz FM Onde você vai poder pedir a sua música Através deste WhatsApp aí, olha aí Participe pelo WhatsApp Deixe seu recado, conecte-se ao sucesso. 34 zero noventa e viva essa emoção. Legal? E você pode participar com a gente, você pode vir com a gente, você pode pedir a sua música. Não se esqueça: www.radiolusfm.com.br Ponto BR. Baixe o aplicativo no seu Android ou no seu iOS e juntos nós vamos fazer a festa. Você pode pedir a sua música de qualquer lugar do Brasil que nós atendemos com muito carinho. Ok?